Gente, passando para recomendar o novo livro do meu amigo pastor Walter Brunelli, Crises, Oportunidades para a Ação de Deus. Pastor Walter Brunelli, que é uma referência né, teológica no meio pentecostal, já tinha esse material escrito antes da pandemia, mas deu uma atualizada, uma contextualizada, e acredito que é uma mensagem extraordinária num momento muito oportuno. A leitura me abençoou muito e tenho certeza que vai te edificar também. Música